O ano ainda nem começou, esportivamente falando, falando de pista, mas o momento da Ferrari já é muito positivo. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Fala, amizade do Grande Prêmio! Espero que tudo bem com vocês e mais esta semana. Pedro Henrique Marum por aqui. Vamos falar de Ferrari. Vamos falar de Ferrari? O que vocês acham? Porque a Ferrari, no ano passado, ela teve uma gangorra, né? Ela viveu um, um altos e baixos de, de emoções ali, foi bastante contundente. Então a Ferrari começa o ano é, num alto muito forte, né? mostrando capacidade de duelar e até super, superar a Red Bull em certos tipos de pistas. Dá para argumentar que com o melhor carro da Fórmula 1 ali naquela primeira parte do ano, vai perdendo muitas chances de capitalizar essa velocidade, essa qualidade, e aí depois a Red Bull no desenvolvimento acaba atropelando, a Ferrari admite que parou o desenvolvimento já também pensando no teto orçamentário, fruto esse crescimento da Ferrari dos últimos anos para 2022, de uma melhora e de mais tempo na, no túnel de vento, mais tempo permitido pelas condições ruins dos campeonatos anteriores, né? Então a Ferrari ficou atrás de Mercedes, de Red Bull, pôde usar mais tempo no túnel de vento para preparar o carro, sobretudo do ponto de vista aerodinâmico, para a última temporada. E aí, nessa última semana, o, o Fórmula 1, site italiano, deu informações extremamente animadoras quanto a essa preparação da Ferrari, <coughs> perdão, para 2023. Vamos falar, antes de tratar exatamente do, que, que, do que, que é essa informação, essas informações, vamos falar de por que isso é interessante. Não vamos tratar o Fórmula 1 como apenas um site mais um veículo de imprensa que pode falar qualquer coisa. A gente não está falando de tabloides ingleses ultra sensacionalistas, por exemplo. A gente está falando de um site que tem fontes muito seguras na Ferrari. E eu me lembro de, nos últimos dois anos, fazer vídeos aqui falando sobre essas informações da, da imprensa italiana. Por quê? Porque a gente sabe, alguns veículos e alguns repórteres, né, alguns jornalistas especificamente, têm uma entrada muito interessante na Ferrari, claro, porque a Itália tem esse grande interesse na, na Ferrari. Então, alguns caras têm muito acesso mesmo. E as informações deles sobre a Ferrari são... Praticamente certeza, né? É muito difícil, quase impossível duvidar, é imaginar que não vai se concretizar. Então, vendo esse pessoal falar, você começa a entender como que a temporada vai transcorrer. Eu digo com isso, eu digo isso com tranquilidade, porque nos últimos dois anos eu vim aqui tratar sobre o sobre o assunto, ou na verdade sobre nos últimos três anos, né? Porque em 2020 é, eu vim aqui, eu me lembro claramente falei. As informações da imprensa italiana de gente confiável sobre a Ferrari são desesperadoras. Que o pessoal chacoalhava a cabeça em desespero vendo o carro desempenhando no túnel de vento. O carro é muito ruim. É mal nascido. O carro tem problemas gravíssimos. Tudo isso depois de todo aquele rolo envolvendo o motor, adulterado em 2019 e tal. Mas o carro de 2019... Pela maior parte da temporada, era rápido, ganhou corrida, podia até ter ganhado mais, né? Lembra o Leclerc tendo problemas nas últimas voltas no GP do Bahrein com a vitória na mão, mas depois venceu na Itália, venceu na Bélgica, Leclerc e, e Vettel, né? E aí, é, o fim do, do ano, depois da mudança do, dos motores para entrarem nas regras, né? A gente viu um carro muito ruim. E aí, em 2020, isso continuou. O carro era desesperadoramente ruim a Ferrari fez sua pior temporada em 40 anos. No ano passado, as informações davam conta de algo completamente diferente. Era uma Ferrari que se recuperava, que já tinha, porque ela tinha vindo de um ano muito melhor em 2021 em relação a 2020, mas, claro, ela brigou com a McLaren pelo posto de terceira força da Fórmula 1. Ela, em nenhum momento, ameaçou vencer corridas. Ela não ameaçou Mercedes, não ameaçou Red Bull no ano da briga de Hamilton e de Verstappen. E aí, no ano passado, a informação era diferente, que a Ferrari acreditava muito nela mesma. Acreditava que tinha voltado a trilhar o caminho de brigar por vitórias, quem sabe até brigar por título. E eu palpitei antes do início da temporada aqui, baseado nisso eu acho que a Ferrari vai vencer, ou acho não. Eu palpitei cravando. Então, a Ferrari vai vencer corridas no plural em 2022. Foi o que aconteceu, né? A, a Ferrari venceu corridas no plural logo nas três primeiras corridas do ano. Que o Leclerc vence a primeira, depois vence a terceira. E aí, é, houve aquela, aquela, aquela ideia de que podia brigar pelo título, que acabou não se concretizando conforme a temporada se desenhou. Mas agora a gente vê o Fórmula 1 que é muito confiável nesse aspecto, falando que, ó, e no momento que você vê, ó, olha a paçoca lá atrás, ela é muito bonita, ela é brilhante, como você acabou de ver, e vocês vão continuar vendo, porque eu não vou cortar nem tirar nada daqui, ela vai aparecer quando quiser, afinal, é a casa dela. Então, a Ferrari, o Fórmula 1 deu que os testes da Ferrari têm mostrado um carro até um segundo mais rápido, de velocidade total, desse carro, claro, a gente não sabe exatamente em que condições, em que se é velocidade reta, é outro tipo, qual qual o tipo exatamente de, de, de velocidade, mas a gente está falando para um carro de corrida, a gente sabe que são são vários tipos diferentes, mas é, há uma há uma há um consentimento de que a Ferrari tem um carro superior ao carro que já era bom. Terminou ficando para trás, sem gastar em nada. Enquanto a Mercedes se desenvolveu muito no fim do ano, a Red Bull escapou logo no começo da segunda metade da temporada. Mas o carro da Ferrari de saída é um carro bom, é um carro bem nascido. Mantendo um carro bem nascido e conseguindo desenvolver, esse carro é muito forte a Ferrari tem sim condições de entrar numa briga por título. Eu não acredito diferente da maioria das pessoas que a Ferrari esteja tão distante assim de brigar por título acho que é mais uma questão de ajuste fino e, e, e capacidade de desenvolvimento ao longo do ano sobretudo na segunda parte do ano como gastar o dinheiro do teto orçamentário e tal, porque a Ferrari sempre teve muito dinheiro para gastar, então mais do que qualquer outra equipe ela tá tentando se, se entender com essa nova rivalidade, essa nova realidade dos últimos dois anos, eu não acredito que a Ferrari esteja tão longe assim. E acho que o carro é muito bom. Mantém o carro bem nascido, se for desenvolvido ao longo do ano, se, tem, se tiver desenvolvimentos de saída de fraquezas que a Ferrari teve, ou melhorando forças que a Ferrari teve ao longo do ano passado, acho que pode ser o caso. Então eu acredito que a gente vai ver uma Ferrari mais forte e mais presente na briga por vitórias ao longo do ano. Vai ser campeão ou não? Isso não dá pra saber. Mas eu acho que a gente vai ver uma Ferrari mais contundente na briga por vitórias e quem sabe desafiando de fato a Red Bull na briga pelo título. A gente não vai ver uma Ferrari sendo é, entupida por outra equipe na segunda metade do ano. É, é uma melhora que faz a gente perguntar com razão. Isso tudo aí é seu de velocidade ou Ferrari? Ou o marimbondo te mordeu? O que, que você acha? Deixa aí nos comentários. A Ferrari briga pelo título desse ano ou não? Um grande abraço e até a próxima!